Prazer conhecê-la, sou Ingrid Medeiros, a coordenadora do curso de biomedicina. Eu sempre brinco com, com os meus alunos que a cara é de estudante, mas eu sou coordenadora. Prazer conhecê-la, realmente. Novinha, achei que fosse um estudante mesmo. Mas, é. olha só, coordenadora, parabéns. Muito obrigada, muito, muito obrigada. É um prazer, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite desde já. É sempre uma honra trazer nossos colegas aqui né, para conversar com os alunos. Eles ficam muito empolgados e felizes. E ainda mais a senhora, né? Vou, vou te apresentar e depois a senhora pode falar mais um pouquinho aí sobre, sobre a tua trajetória, sobre o curso e o que desejar. O espaço vai ser seu. Só introduzir para o pessoal que está aqui. Essa é a doutora Ana Carolina Pulga, a mãe da Biomedicina Estética. Eu acho o máximo esse título. <risos> tem muitos anos de experiência, está aqui conosco para falar sobre a biomedicina, sobre esse curso que é muito bonito, que é cheio de áreas de atuação, muito rico e também trazer um pouco da experiência dela aqui. Então, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade sejam muito bem-vindos a todos. Doutora Ana, eu passo a bola para você agora, fica à vontade, essa hora é toda sua. Prazer de estar aqui com vocês. Obrigada, Ingrid, e muito bom estar com todos vocês aqui hoje. Obrigada à Faresi, que é uma faculdade de biomedicina, né, que tem um curso de biomedicina e tá aí formando novos biomédicos pelo Brasil. É, isso é muito bom. Muito obrigada. E vou falar um pouquinho sobre a atuação do biomédico na estética. Né, acho que é mais isso. E o campo de atuação, né? o quanto que este campo está aberto ao profissional biomédico e o quanto a gente tem de oportunidades, hoje, daqui para mais 10, 15, 20, 30 anos dentro da área. Né? Então, é uma área que vai dificilmente saturar como foi com análises clínicas há alguns anos atrás, que começou a saturar e os biomédicos já não tinham mais onde atuar ou como atuar. Então, Bom, a Ingrid já me apresentou, né? Eu sou a doutora Ana Carolina Pulga, sou reconhecida como mãe da Biomedicina Estética, porque eu criei a Biomedicina Estética. Em 2005, eu montei uma clínica em Sertãozinho, de estética, sendo biomédica. Eu queria um pouco mudar de área, eu queria fazer outras coisas que não fosse análises clínicas, banco de sangue, que era a minha primeira... Forma... primeira primeira área que eu trabalhei dentro da biomedicina foi em banco de sangue e hemoterapia. E aí eu né, quis muito fazer algo diferente e vi na estética uma grande possibilidade, já que, é, para mim, sempre estética sempre foi saúde também. Acho que o profissional, o paciente da estética não é uma pessoa que vai fazer só por embelezamento. Muitos são os motivos emocionais que levam a pessoa a fazer estética, para resolver algumas é, questões faciais, corporais, estéticas, mas que na verdade atinge direto a autoestima do paciente. E toda vez que a autoestima ela é, não está bem, ela, ela está alterada, ela pode levar a disfunções orgânicas e até mesmo doenças, por conta dessa autoestima abalada, depressão, ansiedade, nervosismo, que pode ser gerada por né? talvez aqueles, aquelas disfunções é, é, aquelas estéticas, que na verdade é, um, é uma bola de neve, é uma coisa vai mascarando a outra. Então eu procurei atuar na estética, primeiramente, porque eu queria sair um pouco do universo hospitalar, da hemoterapia, que estava me consumindo muito, me deixando muito desgastada, sem energia, sendo consumida por aquela energia negativa do, de um hospital, de um laboratório e tudo mais. E eu fui para a estética e foi quando eu percebi que eu, como biomédica dentro da estética, poderia oferecer muito mais do que era oferecido naquela época, em 2005, é, para os pacientes que buscavam estética. Então, eu, como biomédica, eu poderia... Usar meus conhecimentos em fisiologia, anatomia, bioquímica, imunologia, por incrível que pareça, é, citologia. histologia dentro da estética, melhorando os procedimentos e melhorando os resultados que eu queria ter com aqueles pacientes. Então... Foi realmente extremamente importante essa minha formação como biomédica dentro da estética. E eu pensei, por que não o biomédico fazer estética, não é verdade? Nós temos todas as competências necessárias de formação de base, que dá muito da conta e muito mais, né? de fazer o que se, que é feito dentro da estética. Por que não usarmos isso como uma habilitação e uma área de atuação do biomédico, abrindo, assim, um campo de atuação prático. E foi aí que me deu aquele estalo, e eu falei, vou atrás disso. E quando eu fui atrás do nosso querido conselho, né, em São Paulo, eles me vetaram, disseram que não, que estética não era para biomédico, não era pertinente de biomédico, e que imagina que isso era ia denigrir a imagem do biomédico, e aí foi quando me eu tive uma eu tive uma grande chance e uma grande vontade de lutar por isso. Porque quando alguém te joga uma pedra, a escolha é sua de se machucar com aquela pedra ou pegar aquela pedra e construir com aquela pedra. Então aquelas pedradas fez com que eu construísse uma nova área para biomedicina e para mim foi formidável. Então eu não aceitei os nãos como, como resposta e como impedimento, pelo contrário, aquilo ia me dando mais força, mais energia e mais é, interesse em pesquisar e em fundamentar a estética dentro da biomedicina. Então eu realmente criei a biomedicina estética, foram quatro anos de pesquisa e fundamentação e movimento, aí eu fiz movimento no Brasil inteiro para que a biomedicina estética fosse aprovada. E em 2010, o Conselho finalmente me ouviu, quem quiser, tem no Meus Histories, vai lá no Meus Histories, tem a historinha, porque nós estamos fazendo 10 anos de Biomedicina e Estética, e lá no Meus Histories tem a, a historinha, eu coloquei lá um filminho, uma historinha muito legal, que eu mesmo fiz em casa, esses dias, um dia desses da noite, e o pessoal gostou muito, porque eu contei de algumas questões, e tem até no IGTV, conto do dia da plenária. Eu conto o dia da plenária, como foi para mim, como foi para biomedicina aquele dia. Que foi uma data muito importante. Foi dia 10, 10 de 10 2010. Então, isso ficou assim, memorável uma data. Parece que foi combinada, mas não foi. Uma data cabalística, né? Uma data muito boa. E, graças a Deus, fui ouvida lá na plenária e, realmente, eles viram o grande potencial que a estética é era e é para a biomedicina. Hoje, a biomedicina estética, você como coordenadora, a Ingrid, deve saber isso, saber isso, saber disso. A biomedicina estética é a segunda área de preferência do biomédico, daquele que procura a biomedicina. Procura a biomedicina por conta da biomedicina estética. Isso há 10 anos atrás não existia, não existia. Quando eu saí da minha faculdade, em 1996, talvez vocês nem estavam pensando em fazer biomedicina, Talvez estavam lá no colégio, ou talvez lá no berçário, talvez, não é? Não existia biomedicina estética, não existia a chance de fazermos estética. Eu não falava disso, era muito, assim, era uma coisa que ninguém pensava. Mas aí, alguém pensou, né? E aí eu criei essa área que, graças a Deus, eu fico, assim, muito, muito feliz em falar de, dessa história, porque hoje quem tá entrando na biomedicina e está, é, vai sair daqui 3, 4 anos como biomédico, já vai pegar uma área amadurecida, uma área já em expansão, em consolidação, coisa que nós que saímos muito antes de vocês da faculdade, não tínhamos. Então vocês já estão pegando uma área criada. Mas fica aí né, aquela questão, será que quem está hoje na biomedicina e quer ser um biomédico esteta, sabe como ela foi criada? Sabe o que aconteceu para que essa área existisse de fato? Será que a história ela é contada como ela deve ser contada? Então, eu sempre falo que quanto eu tiver força, vontade, vida, eu vou estar contando a minha história, porque é a história da biomedicina estética. E eu fico assim, eternamente feliz de ter feito isso. Não só por mim, mas por todos os biomédicos. Porque eu vi realmente a necessidade, nossa, dos no, nossa de todos os profissionais biomédicos de ter mais campos de atuação. E agora abriu as práticas integrativas, sensacional, ozonoterapia, fantástico, e outras áreas. Então, assim, eu fico muito feliz de ser biomédica, não pretendo mudar de profissão, eu vejo muitos biomédicos fazendo odontologia, medicina, isso e aquilo, eu falei, não, não quero, eu quero lutar pela minha biomedicina, pela biomedicina que eu escolhi, que vocês escolheram, porque eu vejo, assim, uma profissão do futuro, de fato, e acredito muito, muito mesmo, que você, que tá aí, se formando para ser biomédico, seja esteta, seja é, imagem, seja... Terapias integrativas agora, seja o que for. Se você der sempre o seu melhor, você vai ser sempre um biomédico reconhecido e de sucesso. Então, acredite na biomedicina, acredite na faculdade que você escolheu, porque você teve um motivo de escolher biomedicina. E tenho certeza que é esse motivo que vai te levar a ter sucesso na tua vida. Assim como foi comigo, quero que seja com vocês também, né? Então... Uhum. Assim, contei uma breve história aqui. Agora eu fico aberta às perguntas também, né? Porque senão eu fico falando aqui até amanhã, hein? Já tô até tomando um cafezinho para ficar bem animada. Eu dei risada quando você falou sobre no ano de 96 que alguns deveriam estar no aniversário. Eu me identifiquei. Não é? Não sei que anos que ano que vocês nasceram? Coloca aí para mim, por favor. Ainda eu acho que é 88. Não eu é sou de 94, eu sou de 94. Olha, quase eu do... acertei, hein? É. eu, tinha eu já canta, tinha saído do aniversário, mas... Já tinha, tem ó, eu tava no aniversário, tá vendo? É, tem uma pergunta então, aqui. Tem, pode falar. É da Marta Gui. Ela perguntou o seguinte, doutora Ana, como você vê a atuação dos enfermeiros na estética... Acho fantástico. E aí, depois desse movimento da biomedicina, vieram as outras classes. Aí veio a farmácia, veio a enfermagem, a fisioterapia avançou com alguns procedimentos. Então, eu acho fantástico. Eu acho que o enfermeiro tem tudo para atuar na estética. É, não estou falando isso contra a biomedicina. Mas é a favor da biomedicina também, porque a biomedicina é a, a classe menor que tem de profissionais formados hoje no Brasil. Nós somos pequenos, perto do número de enfermeiros que há no Brasil, perto do número de farmacêuticos que há no Brasil. Então, assim, a gente tem uma... a gente tem que ter essa consciência e para sermos grandes, precisamos estar junto com os grandes. Então, a enfermagem é grande, a farmácia é grande e nós, para ficarmos maiores, precisamos estar todos juntos, né? Então, isso é necessário, fundamental e tolo daquele que achar que uma durinha faz verão sozinha. Não faz. Não faz, principalmente nessa área que nós entramos, que nós entramos na, enferma, na, na estética, com os injetáveis, com, com, a, com, a, com a ilumina dos olhos dos dermatologistas, toxina botulínica, retinóico, entre preenchimento, entre outras. E a classe médica fica de toda forma tentando tirar as nossas é, permissões, as nossas habilitações. E se não estivéssemos todos juntos, talvez já todos já teriam caído, um ou outro já teria caído. Então... Por estarmos juntos, nós nos tornamos grandes e fortes. Então, eu acho essencial e fundamental a enfermagem também estar na estética. Perfeito. Outra pergunta surgiu aqui agora da Biomed Patrícia. Qual rumo a biomedicina estética irá trilhar pelos próximos 10 anos? Uma boa pergunta vou te responder, Ingrid, vou falar para Vanessa, que Vanessa, que legal, né, que começou com a biomedicina primeiro, sim, a biomedicina estética é a pioneira dos profissionais da saúde na estética, né, eu sou a pioneira de todos, e a biomedicina é a pioneira de todas as classes, então somos, sim, os pioneiros e que bom que começamos um movimento muito forte, depois vieram farmacêuticos, enfermeiros e outros. E a pergunta, Ingrid, de novo, por favor, que eu fui... É, claro. A pergunta é como? Qual rumo a biomedicina estética irá trilhar pelos próximos 10 anos? Olha, eu vou te dizer a minha visão em relação a isso, né? Óbvio que não sou uma não. cartomante, não sou uma pessoa que vai, <risos> né? Mas espero estar correta, como eu sempre estive nas minhas, é, nos meus direcionamentos em relação à nossa área. Bom... Agora a gente está entrando numa fase de... Estamos... Fizemos 10 anos, né? Estamos crescendo. E temos aí especialistas... É... Antes, nesses 10 anos, nós chamamos muito generalistas em biomedicina estética. Especialistas em biomedicina estética, mas que faziam tudo da biomedicina estética. Hoje em dia, tem aquele biomédico que é só capilar... Tem aquele biomédico que é só facial, tem aquele biomédico que é só injetáveis, tem aquele biomédico que é só corporal. Então agora, nesses próximos 10 anos, eu imagino que a gente vai ter muito mais é, biomédicos estéticos especializados em áreas específicas mesmo. Só capilar, só... E vai ter uma fusão né, da biomedicina estética com as práticas integrativas, porque eu acho que tem tudo a ver eu acho que todo biomédico esteta deve procurar fazer e ter em sua clínica também, ser também um terapeuta integrativo, fazer as terapias integrativas, como é, fitoterapia, outras práticas integrativas também, né, saúde integrativa, então, tem uma pós muito interessante que ela aborda a saúde, a saúde integrativa com as práticas integrativas de uma forma que valoriza o profissional biomédico tanto quanto valorizou o biomédico na estética, então é um projeto muito, muito, muito exclusivo, único, só meu mesmo, eu que fiz esse projeto, se aparecer outro é porque me copiaram, né, como acontece, mas é único, exclusivo aqui da FAPUGA, do NEPUGA, porque eu quero formar profissionais biomédicos integrativos, assim como eu formei biomédicos estetas. Esse é um projeto meu, daqui para os próximos 10 anos. Eu quero ter essa conexão da biomedicina que com a biomedicina Integrativa em todos os setores, em toda a fase, levando o quê? Qualidade de vida para o paciente. Por quê? É nisso que a gente deve investir. Os pacientes agora, eles querem prevenir. Ele, ninguém quer remediar. Quem quer remediar vai procurar o médico. Você, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, é, e pode ser, né? um profissional da prevenção, então você vai usar muito da estética e da integrativa para ajudar o seu paciente nessa, nessa prevenção. Então eu vejo que nesses 10 anos a gente vai ter muitos especialistas biomédicos especializados em determinadas áreas e essa fusão da, da integrativa com a estética vai ser fundamental para o nosso crescimento e o nosso estabelecimento, para a gente se estabelecer mesmo. É verdade. Eu acredito muito que o olhar do profissional da saúde no geral, incluindo o biomédico, tem que ser um olhar generalista. Eu já fiz lives aqui com alguns profissionais que da área de estética, por sinal. Eu trouxe uma convidada chamada doutora Taíla Santos. Ela tem uma clínica aqui na minha, na minha cidade. E ela falou que na clínica dela ela trabalha com equipe multidisciplinar. E ela tem psicólogo, tem nutricionista trabalhando Uma série de profissionais Porque ela começou a perceber Ela foi sensível às pessoas e ela começou a perceber outras necessidades Além da estética em si Então eu acho isso muito importante Esse olhar humanizado, né? da gente enxergar o paciente como um todo e não só apenas partes dele né não por exemplo o dentista não tem que enxergar só a boca do paciente o biomédico não tem que enxergar só a parte de metabólica bioquímica e tudo mais nem apenas a parte estética quando se trata da tua área né e por aí vai a gente tem que olhar o todo né sim principalmente Uhum. Principalmente. Então, assim, eu, eu vejo que não pode ter aquele olhar separado. É um olhar integrativo, um olhar que você vai ver e de var, com vários profissionais atuando. Então, hoje, o paciente é o centro. Né? O paciente é tudo voltado para o paciente. Então, a medicina evoluiu bastante, a área médica, né? a área da saúde evoluiu, evoluiu bastante e não basta a visão de um único profissional para a gente ter um resultado positivo. Às vezes não. A maioria das vezes a gente precisa desse olhar multiprofissional. Concordo com hum. você. Tem uma pergunta da Cláudia. Aí no chat. O que você recomendaria fazer em relação a Lau? Lau? É, Lau. Estou tentando entender o que é Lau. É, eu também não entendi. Digita, é, por favor. Mas... Isso. Ah... Ela está perguntando. Não, eu não sou contra. O... É, Cláudia, eu acho que assim. Acho que inclusive os médicos devem atuar na estética, sim. Eu acho que há espaço para todos dentro da estética. Quem escolhe o profissional esteta é o um paciente. Então, se ele vai. É, escolher o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, o biomédico, é ele que escolhe. Não sou eu que vou falar, ah, eu sou o melhor porque eu sou biomédica, sou melhor que o um enfermeiro, que o um farmacêutico, que o um médico. Não, gente. Eu acho que o melhor é aquele profissional que realmente tem o um olhar voltado para o paciente, sabe o que está fazendo, é bem preparado. Por isso que na, na, na pós-graduação, na nossa pós-graduação do Nepuga. A gente aceita. Todos os profissionais da saúde, sim. A gente tem as pós específicas. Biomédico faz qual pós? Biomedicina estética. Farmacêutico faz a de farmácia estética. Enfermeiro, a de enfermagem estética. Os médicos. Eu tenho muito médico, Cláudio fazendo pós com a gente. Faz a pós em saúde estética. É... Fisioterapeuta, pós em saúde estética. Então, é assim, muito bom. Eu, para vocês, por exemplo... Para nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, nós precisamos ter a pós para a gente poder se habilitar. Para que o conselho dê na carteirinha nossa, dê um, reconheça a habilitação na área para a gente poder atuar. Então, Cláudia, nós, biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros, não podemos atuar sem a habilitação. No caso da medicina, não há nenhuma obrigatoriedade dela ter um registro no conselho, para ela poder atuar com estética. Então, há muitos médicos de diversas áreas médicas que atuam com estética. Né? Agora, a, a determinação correta do conselho de medicina, aí você tem que pesquisar dentro do, do seu conselho de medicina mesmo. Porque até hoje a gente tem muitos médicos que fazem curso de toxina e preenchimento. Eu sempre recomendo para quem é médico começar pelo curso de toxina e preenchimento. Inclusive, Ingrid, a gente tem... Todos os nossos cursos hoje são cursos de extensão universitária. E eles têm valor para carga horária, para as atividades complementares dos alunos de graduação. Que eles têm uma, um, um número de horas, né, de atividades complementares. Então, todos os nossos cursos, eles são cursos de extensão universitária. E nós temos cursos online de toxina botulínica, que é o Puga Code. que eu ensino, o método... É o código PugaCode, que é o código de marcação de toxina botulínica, Cláudia, e esses os médicos fazem muito, cirurgiões do exterior vêm fazer esse curso comigo, com a minha equipe, para poder aprender os pontos que eu desenvolvi de toxina botulínica, que são pontos exclusivos, uma metodologia exclusiva que eu ensino na, na pós, eu ensino no curso PugaCode online e nos cursos presenciais. Então, esse curso ele é tanto para quem é graduado e para quem é graduando também, porque é um curso de extensão universitária, os graduandos também podem participar. Então, a gente tem o hum. um, um curso de ozonoterapia e extensão universitária, que tanto o graduando quanto o, o graduado também pode participar, então a Estela tá aí, Oi, Estela, tenta colar o, o link do site para eles conhecerem o Puga Code. A Estela é minha é professora também nossa aqui, está participando da live, <risos> para dar um, um help aqui para vocês. Então a gente vai colocar para vocês o link do curso da, do Nepuga também do site para vocês visitarem. Lá tem os cursos online, tem os cursos presenciais, tem as pós-graduações. Enfim, tem um universo de possibilidades, tanto para quem já é graduado, quanto para quem é graduando, porque conta como horas complementares. Tá? E lembrando, uhum. aproveitando, Ingrid, porque eu não sei qual que é o regulamento da faculdade, para as horas complementares, esses nossos cursos, eles são em, no modelo híbrido presencial, tá porque a gente tem aulas síncronas, e com a pandemia, as aulas... Até antes da pandemia, pandemia, as aulas síncronas são reconhecidas como presencial. Agora, com a pandemia, elas foram reforçadas. Mas a gente tem aulas síncronas, a gente tem aulas ao vivo, dentro da clínica, fazendo as práticas, os alunos vendo, né? E também tem possibilidade de quem quiser fazer a prática em nossas clínicas estar fazendo. Aí é para os já graduados, né? Os graduandos, a gente oferta mais o online de extensão universitária Cláudia, então, uhum. você pode pegar o contato com a Estela, acho que ela vai passar para você e é só você procurar Nepuga no Google que você já tem um você consegue achar os cursos e se matricular, e é assim tá, o pessoal tá amando, amando mesmo mas é uma pergunta senão assim, vou ficar fazendo aqui ó, falando dos meus cursos <risos> Pode ficar tranquila. Olha, lá na Fares, a gente tem a carga horária de, de complementação né, de atividades de 200 horas. Eu sempre estimulo o pessoal a fazer esse tipo de curso. É importante que o aluno não se limite, né, na verdade, ao número de, de horas a quantidade de horas. Até porque todo curso é enriquecimento para o, o currículo, seja na área de estética ou em qualquer área. E a Faresi busca fornecer cursos também, projetos de extensão, projetos de iniciação científica. Isso é algo que a faculdade estimula muito, que o aluno busca esse conhecimento além daquilo que a gente fornece em sala de aula, na matriz curricular. E isso já entra no assunto de currículo, né? Porque a gente... É, precisa colocar mais qualidade no nosso currículo e desde a graduação. Então, essa é uma educação que, enquanto coordenadora, eu tento passar para eles sempre, deles caírem de cabeça em tudo que for possível, para eles fazerem essa, essas cargas horárias aí extras, para que eles realmente tenham um, um bom currículo com cursos de extensão, com cursos em qualquer área. E é importante isso, que não, não haja esse acomodamento dos profissionais, né? E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Mas até agora, né? Não... importante dessas que você está falando, inclusive é justamente isso. Quero dar um oi para os meus alunos que estão aqui. Olha, o Elison, também é aluno de Nepuga está adorando conteúdo, entre outros que já entraram aqui. E uma coisa importante também é que muitos alunos de biomedicina já, quer, já querem fazer é, já sair habilitado da, da graduação, né, Ingrid? Eles querem já sair, a, sair habilitado. E o que, que acontece? Às vezes, faz um estágio de 500 horas numa clínica, vê algumas coisas e sai habilitado, mas não tem aquela, aquele embasamento necessário para te assegurar dos riscos que tem a profissão. Por isso que os nossos cursos, eles são de extensão, eles são, principalmente agora os online, a gente gravou uma bateria de cursos de alt, em altíssima qualidade, e aí o pessoal recebe a Nepuguete em casa. Aqui, ó, a doutora Ana Toledo falou, olha, já estou indo para a minha quinta Nepuguete, olha só. E o nosso curso de extensão universitária, tanto o Ozônio quanto o Pugacote, você recebe a Nepuguete em casa. Uma depugete, depois você vai fazer toda a demarcação nela, toda a marcação, é incrível. E o que acontece? A gente dá um embasamento muito forte e as minhas metodologias, elas são, é, elas são fundamentadas na segurança, na eficácia e na economia. Então assim, a gente, eu prezo muito a segurança do paciente, a eficácia do, do método para trazer resultado, e a economia, quando eu falo economia, não é só financeira, mas é a exposição do paciente a grandes quantidades de toxina botulínica, ou de produtos, ou de preenchedores, ou de do que for. Expondo o paciente sem necessidade a excessos, como a gente vê por aí, levando aqui, a complicações. Então, são métodos seguros. E isso dá um super embasamento isso dá uma super segurança para você profissional e para os seus pacientes, porque os pacientes também já conhecem. Eles sabem, eles vão ver onde você se formou. O Nepug é muito conhecido, inclusive, entre os pacientes. E isso é muito bom para o aluno, né, para o profissional, porque ele fica é, respaldado por uma boa metodologia. Por isso que quem quer sair já habilitado, faça os cursos de extensão. Aí faça um estágio, coloque em prática, mas faça bons cursos de extensão para que você tenha realmente segurança que você está fazendo. Porque é muito sério mesmo lidar com a vida das pessoas, né? Ainda mais com a, com a beleza, quando é fácil, enfim, várias coisas, né? É verdade. Lá na Fares a gente ainda não tem turma formada, né? Estamos na terceira turma agora que entrou, temos até o terceiro semestre do curso então, é todo mundo muito jovem, mas todos ansiando pela prática. Alguns querem a biomedicina estética. Essa coisa de a biomedicina estética ser uma das primeiras opções dos estudantes. Isso é algo muito real. Na minha época, quando eu entrei lá em 2011, a gente entrava, todo mundo, por causa do Seriato CSI só queria perícia. Mas, por Porque incrível que pareça... É, por incrível que pareça... A maioria dos meus colegas hoje está fazendo estética, está trabalhando na área de estética, alguns se especializando, gente que trabalha com análises clínicas começou a se especializar em estética. Então, a gente vê que é uma profissão que está em ascensão, né? O biomédico estética, ele está em ascensão e não vai parar por aí, porque a cada dia que passa as pessoas querem mais e mais envelhecer com qualidade, prevenir o envelhecimento e aí utiliza toxina botulínica e por aí vai. Mas eu achei interessante essa questão das práticas integrativas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o biomédico atua nessas práticas. Já que, pelo que eu entendi, é, existem os cursos né, nessas práticas aí na, na Nipuga. E eu gostaria de saber como que ele atua. Eu acho que seria interessante para o pessoal falar sobre essa visão, que para a gente é um pouco nova. Né? É A habilitação das práticas integrativas saiu recentemente. São diversas práticas e tem aquelas que são mais importantes e outras que não é que não são importantes. Mas é que não precisa ser biomédico para poder fazer aquelas práticas. Então, não requer todo aquele conhecimento. Não é desfazendo das práticas, não. Mas eu acho que assim como eu fiz com a estética lá atrás, que eu separei o joio do trigo, aquilo que era realmente importante, que necessitava do conhecimento biomédico para uma boa atuação, e aquilo que não necessitava, tanto que a gente não mexeu no que era dos esteticistas, a gente não foi né, lutar pela drenagem linfática, pela limpeza de pele, por quê? E o conhecimento que o esteticista tem já é muito bom para efetuar esses procedimentos. Diferente se fosse usar o conhecimento do esteticista para, daquela época ainda, de 2005, 2006, que é diferente do conhecimento hoje do esteticista, para atuar com toxina, com preenchedores, com lasers, com outros procedimentos mais é, complexos. Então, lá atrás, em 2005, 2006, eu já fiz essa separação. Esses, três, esses últimos quatro anos, eu venho trabalhando tá muito com as integrativas no sentido de trazer uma nova área para a biomedicina, a biomedicina integrativa. Vamos. onde eu... então e aí as hum. práticas integrativas o que, que que eu pensei né né agora habilitou melhor ainda porque eu já vinha nesses quatro anos estudando e vendo o que que é interessante o que, que é interessante das práticas integrativa, integrativas integrativas para nós biomédicos tanto que o Nepuga foi a, é a primeira escola de profissionais da saúde a oferecer ozonoterapia para todos os profissionais da saúde como nós ser a três 3 anos atrás e, e temos aí números ozonoterapeutas formados pelo MEPUGA. mesmo quando a terapia não era reconhecida pela farmácia pela enfermagem pela biomedicina nós já preparávamos esses profissionais para que quando fosse habilitada eles pudessem atuar na sua profissão embora quando não estava habilitado ainda eles poderiam atuar como os então acupuntura, a homeopatia, a ozonoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a parte de terapia comunitária integrativa, aromoterapia, cromoterapia, bioenergética, são áreas muito interessantes, mas muito interessantes. Mas quando ela é focada no que eu chamo de saúde integrativa... Não apenas como uma parte técnica de uma prática que é aplicada isoladamente, não. Por isso que na pós de biomedicina integrativa, farmácia integrativa, enfermagem integrativa, saúde integrativa, que é o que a gente tem aqui no Nepuga, eu peguei todas essas principais e eu dei para elas um direcionamento para nós profissionais da saúde então, elas uhum. não são feitas ou aplicadas de forma isoladas. E elas são aplicadas de forma que vai promover uma prevenção e uma saúde no paciente de forma, como diz o nome, integrada, integrativa. Então, isso foi assim. Quando saiu a habilitação agora, a resolução da habilitação, eu fiquei mega feliz, porque eu falei, caramba, mais uma área pra gente trabalhar. E olha que área, gente, porque... Não, não basta ter o conhecimento, tem que saber aplicar o conhecimento. isso é uma coisa que eu faço muito bem. Há 15 anos eu ensino meus alunos a aplicarem o conhecimento deles para eles poderem se tornar profissionais de sucesso. Então, acho que isso é fundamental e necessário para que você não fique acumulando conhecimento e não sabe o que fazer, como acontece com muitas pessoas, né? Então acho as práticas integrativas uma nova e grande oportunidade, mas tem que saber como aplicar tudo isso no seu futuro, né? Sim, é verdade. Então, você considera que esse seria um diferencial para o biomédico? Porque assim é uma nova área, tudo bem, mas é, nós temos ah, como atuar em áreas diferentes e unir essas áreas, né, de alguma maneira. Então, o biomédico esteta, ele, sabendo essas práticas, seria um diferencial, porque, assim, a gente está falando sobre carreira, né? E a carreira biomédica, apesar de estar em ascensão, eu acredito que chega um momento que, quando um paciente é novo e ele não sabe a quem procurar, ele vai experimentar um consultório, um profissional bem recomendado. E aí ele pode ou não gostar daquele profissional e ir procurar outro. Então, acho que nesse sentido, quando o biomédico está na estética, ele está como um empreendedor. E para empreender, ele precisa ter algum diferencial para que se destaque em meio a tantos outros que fazem também um bom trabalho. Então, se considera que essa prática seria um diferencial para o biomédico esteta, eu diria que para o biomédico esteta, ele, ser, ele se diferenciar no mercado hoje, onde a gente tem o farmacêutico, o enfermeiro, o dentista e outros fazendo, por exemplo, uma harmonização facial, o importante, como eu te disse, não é o que ele carrega atrás do esteta, se ele é biomédico, farmacêutico, enfermeiro. Eu te falo isso porque eu tô na área há muitos anos. E sim, o trabalho que ele faz de resultado final. Porque os nossos pacientes, eles não vêm me procurar porque eu sou biomédica esteta, E o outro porque é farmacêutico esteta. Não, eles vêm nos procurar pelos resultados e pelos, pelo boca a boca que nossa clientela faz. Ah, eu vou lá na doutora Ana, ela é ótima. Muitos chegam e nem sabem se eu sou biomédica ou não. Então não é isso que traz na estética. É realmente o bom trabalho, o preparo que você tem. É, vai no doutor fulano... Não sabe se ele é farmacêutico ou enfermeiro. Às vezes tem até... Me... Tem gente que acha que eu sou dermatologista. Outros acham que eu sou dentista, de pacientes. Eles não veem isso. Eles veem o... a, tua... a recomendação, os resultados que você tem. Isso, primeiro, é um fato importantíssimo. Então, para o biomédico se destacar nessa área onde a gente tem outros profissionais atuando, o que, que ele precisa ter? Ele precisa ter uma visão, como você disse, empreendedora, ele tem que ter, estar sempre à frente, ele tem que estar sempre se preparando, estar já preparado para o que, que vem, estar sempre atualizado, não ficar, né querendo fazer tudo ao mesmo tempo eu sempre falo, tenha um foco siga uma, uma área foque naquilo, seja muito bom naquilo, que as outras coisas você acrescenta, então isso já é um destaque super grande, e a integrativa, ela vem como uma balança, ela vem balancear o que a gente já tem na, na estética, a gente já tem coisas muito boas na estética, para que a gente não tenha integrativa, a gente tem uma balança que por exemplo a gente pode usar em diversos procedimentos, tanto associados para potencializar os resultados estéticos como separados, para resolver alguma outra questão ou alguma outra necessidade fisiológica que o paciente tem, por exemplo, o paciente é hipertenso. Com a integrativa, você pode fazer um trabalho para ajudar esse paciente pertence que já tem o tratamento médico dela, dele. Você vai complementar com a integrativa. Mesmo assim, ele não deixa de ser um paciente estético. Então, você começa a ter várias opções. Só que a integrativa ela não, é só re... só não, é... Ela não é só reconhecida pela biomedicina. A enfermagem reconhece as integrativas, a fisioterapia reconhece a integrativa, a farmácia reconhece. Então, assim, muitas outras áreas da saúde reconhecem, porque as práticas integrativas, ela foi reconhecida pelo SUS anos atrás e todos os profissionais já podiam atuar com as práticas integrativas. O que o nosso conselho fez agora foi fazer uma resolução e fala, o biomédico pode, desde que ele tenha isso, isso, isso, tantas horas em ozonoterapia, tantas horas em quiropraxia, tantas horas em florais, tantas horas em acupuntura. A acupuntura já era uma área reconhecida pela biomedicina, só que agora ela é reconhecida duplamente, tanto pela, pela resolução da acupuntura, como agora pela resolução da integrativa. Então... São é, possibilidades. O que vai fazer o biomédico se destacar não são essas possibilidades, e sim o que ele faz com essas possibilidades. O que ele faz com essas pedras que ele tem. O que, que ele vai construir. Será que ele vai construir algo bom ou ele vai ficar né, em algo raso e não vai crescer. Então o crescimento na carreira depende muito Ingrid, de cada um. Não é só do profissional que ele é Porque Você tem médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros Advogados, engenheiros E tudo quanto é profissão que, que tem profissionais top, super bem reconhecidos E outros frustrados e mal reconhecidos Então o reconhecimento vem do trabalho que cada um faz na sua profissão tá? Então eu diria isso Que o nosso diferencial o que é? A gente tem muitas áreas para associar, a gente tem que saber associar, a gente tem que saber o que a gente vai trazer para poder acrescentar no que eu estou fazendo. Uhum, entendi, é verdade Concordo com tudo Minha cachorrinha quer participar da live Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Mas ela resolveu ler Mas enfim, concordo muito Eu queria abrir para mais perguntas O pessoal está tímido aí Eu lembro que na live anterior A Vanessa perguntou é, Se o biomédico pode ser chamado de doutor Ou se tem que ter um doutorado Para ser chamado de doutor e aí, pode, doutora, quando quando você, doutor, começou? Sim, Hã? quando você começou, Seu pode cara. ser chamada de doutora? Sim, óbvio. O biomédico, ele pode ser chamado de doutor, sim. A gente, na nossa própria ARG profissional, vem lá o DR na frente do nosso nome. Uhum. Por quê? Isso é um título profissional, não é um título acadêmico. Tem, então, o título profissional uhum. e o título acadêmico. E tem... É, já há diversos argumentos quanto a isso. Quem é doutor tem doutorado, né? o professor, doutor, que deve ser chamado de professor, doutor, tá? É um, é um DR também, só que não é exclusivo o, de, dele ser chamado de doutor só porque ah, tem que ter o doutorado. Não. O biomédico tem o DR e outros profissionais da saúde têm. O DR também na sua carteirinha. E por incrível que pareça, a, a carteirinha do médico não vem com DR, tá bom? Só para vocês uhum. entenderem. E isso, a, esse DR na frente dos profissionais da saúde e dos ou advogados, como é? É uma coisa antiga, que veio lá de trás e foi uma coisa cultural que se estabeleceu e foi aceita. Então, ela, ela representa o quê? Um respeito em relação àquela pessoa que tem uma. Uma, um conhecimento naquela área maior do que o meu, então eu vou chamar uma advogado de doutor fulano, doutor ciclano, porque em advocacia, em direito ele tem um conhecimento que eu não tenho e ele recebe isso do conselho dele dentro da na carteira dele profissional, então pode sim e deve sim. Eu sempre fui, de quando eu saí da faculdade, eu sempre fui chamada de doutora Carolina, doutora Ana Carolina, sempre, sempre, sempre novinha, 22, 23 anos, sempre fui chamada e sempre quis que isso fosse tivesse esse respeito. Por que não? Uhum. Né? Não é porque eu tenho ou não tenho doutorado, mas sim é porque o que é reconhecido ali pelo meu conselho, é, que é reconhecido pela minha profissão. Então, se outros são chamados e podem ser chamados, por que, que a gente também não pode ser chamado? E a gente deve sempre ter uma autoestima em relação a isso. Não se sentir envergonhado. Ai, não, eu não tenho doutorado, não quero se chamar de doutor. Tá na minha carteirinha, então não coloquem na minha carteira. Não é verdade? Hein? Não colocar. <risos> é verdade. Né? Temos esse direito, sim. É. Agora tem uma pergunta aqui, olha. Veja o biomédico integrativo atendendo nos postos de saúde, cuidando de pessoas. Será... Pois é, essa é uma, uma das... Essa é uma das... Se você quiser tirar a perguntinha, eu já li? Deixar? Essa é uma das questões... É, essa é uma das questões que está na justificativa, inclusive, inclusive do conselho, né, lá da nossa habilitação, da nossa resolução. Mas eu não vejo assim. Tem essa possibilidade, sim, de atuar nos postos de saúde, mas eu não vejo assim. Eu, por exemplo pegar minha habilitação em biomedicina em, em saúde, integra, em práticas integrativas, que lá a, a, a habilitação é em práticas integrativas, eu não vou atuar em posto de saúde. Eu vou atuar dentro da minha clínica com, uma, com algumas das práticas ou com as práticas integrativas que eu fui habilitada. Então, para mim, é... É possível ir para o posto de saúde, mas não é obrigatório. Isso é poder atuar em é, uma clínica, num centro, num, num local particular também. Uhum, entendi. Bom, eu queria saber certo? as horas, porque eu sem Sim, outro relógio eu posso, aqui. Já são seis e meia. Já são seis e meia, eu tenho, eu tenho um compromisso às sete horas. E adorei, assim, nossa... Participação, a gente pode marcar outras, outras, outros momentos deste, eu né? Com certeza, certeza, com mais perguntas. Adoro, eu acho que o que eu puder contribuir para vocês, com vocês, profissionais biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, até médicos estiveram aqui na nossa live, né, gente? Que legal. Assim. Sim. É uma coisa que eu. Se eu puder contribuir e ajudar, estarei ajudando e orientando vocês. Porque tem muita coisa, muita coisa boa para vocês fazerem. Vocês são jovens, nossa, garotos. Aí tem um, um, um olha, uma vida pela frente para poder explorar tudo isso que está se abrindo agora. Tá começando agora. E vocês estão pegando o negócio ali, ó, no início. Então imagina o quanto vocês podem crescer nessas áreas. Então, ó, é ter visão, cabeça e coragem porque não é fácil não viu que fosse fácil todo mundo chegaria lá mas nem todo mundo chega porque não é fácil são muitas as, as são muitas as tormentas são muitas as pedras são muitos os obstáculos que a gente tem que atravessar para a gente poder chegar nos ter o sucesso que a gente almeja então não pode desistir tem que ter muita resiliência resistência e como eu disse coragem sempre. É verdade, só mandar um beijo aqui para Isabel, para Luan, alguns alunos da Fares entraram aqui, alunos de segundo e de terceiro semestre estiveram aqui com a gente, alguns estão trabalhando ainda e vão assistir depois. Mas, com certeza, o convite para um próximo encontro está super de pé, a gente vai programar e esperamos presencialmente também, né, doutora? Porque chega, né, Eu não aguento mais esse fique em casa. A gente quer aglomerar. É bom no congresso. Então, vamos, vamos marcar sim. A gente vai ter o congresso de 10 anos de biomedicina estética. Seria esse ano, não foi? Vai ser o ano que vem. Aí, quem sabe você não vem com a sua turma pra cá, pra São Paulo, pra poder participar do congresso, não é verdade? esse É verdade, né? né? Caravana. Seria muito legal. Caravana. É São Paulo, capital não, A gente vai mandar. A gente vai mandar uma, um comunicado para todos os coordenadores, porque eu acho interessante vocês virem e participarem. sentir na, assim, ó, no, na pele. Eu uhum. o calor mesmo de tudo isso. Ai, vai que ser delícia. São Paulo, quero... capital, no mês de uhum. outubro. Já vai marcando aí, Ingrid. Vai ser São Paulo, capital, no mês de, no mês de outubro. Uhum. Tá, então já já ah, vou, vou ficar lembrando para os alunos, ó, mês de outubro, vamos fazer a vaquinha, vamos guardar o dinheiro. Estou guardando o dinheiro já. <risos> Coloca um na print. poupança. É. Sabe o que eu vou te pedir? Vou pedir para você tirar os ah, comentários, só para a gente fazer um print, para a gente poder publicar. E eu vou pegar aqui não minhas epiguetas, para fazer o nosso print. <risos> eu quero saber eu como é que faz tá isso. Aqui. Você vai só ali embaixo, aqui. Você vai assim, ó, remover. Você vai ali embaixo onde tem os comentários, assim, remover comentários. Ah, certo. Só. Deixa eu aqui, desativar. Elas tá comigo aqui, com vocês, olha ah, só. É. Aí eu quero que vocês façam o um print. Vocês vão dizer se vocês gostaram da palestra. Vão colocar no Instagram e me marcar. Que eu vou republicar vocês e vou fazer um comentário. Tá? Vou uma Pode hora. deixar, vou deixar agora. Prontinho, print tirado. Pronto, a print tirou. tirou também, espero que tenham tirado, hein? Deixa eu confirmar aqui se é. tiraram, senão depois você manda o seu. Eu mando sim, pode deixar. Isso aí, muito bom, adorei participar, foi uma correria, mas cheguei a pena. Né? É, que bom, eu fico feliz é. Muito obrigada por ter aceitado Foi maravilhoso ouvir de uma pessoa tão experiente Que foi muito importante e é muito importante Para a carreira do biomédico no país É muito legal isso É muito legal saber que Há pessoas que têm essa força de vontade né? Porque muita gente fica triste Quando ouve que ai o que é a biomedicina Essa pergunta às vezes faz a gente parecer desconhecido Mas tudo bem o importante é que a gente tenha a garra para dizer: o biomédico é isso, ele faz isso, e ele é um profissional de excelência. Então, é muito importante essa, é, é, trazer você aqui. Eu espero realmente que a gente possa se encontrar pessoalmente, seja em São Paulo, ou te trazendo aqui para a Bahia, para você provar um pouquinho do tempero baiano. Eu adoro, Eu vou sempre. E a gente tem Nepuga em Salvador, tá? Para quem quiser, Bom, a gente aí. tem o um Nepuga em Salvador. Né? Tem Salvador, uhum. tem Recife, tem Belém, tem Goiânia, aí nessa região centro-oeste, nordeste e norte, né? Então, tem aí, Depuga pertinho de vocês. Então, não é desculpa, hein, de vir fazer os cursos da pós. E agora, a gente tá com a pós-híbrida... Então, você pode fazer a pós de qualquer lugar do Brasil, porque está toda híbrida, né, Ingrid? Acho que a pandemia trouxe este benefício para os alunos que tinham medo do híbrido uhum. ou do online. Agora, estão vendo a comodidade, o quanto é bom fazer muitas coisas de casa e outras não presencialmente. E uma outra, um último recado é que a nossa pós, A gente tem também um curso de 360 horas, de extensão universitária em biomedicina estética, é um curso completo de extensão, tem 360 horas e ele aborda todas as disciplinas, bem parecido com a pós-graduação, ele é totalmente híbrido também, com aulas uhum. síncronas, online, EAD, e atende vocês uhum. e... O bom é que quando o aluno que fez essa, durante a graduação, fez a nossa extensão universitária, depois de graduado, se ele quiser fazer a pós, ele matricula a pós, na pós e a gente faz a equivalência dessas disciplinas para poder uhum. compensar e ver o que é igual da pós, a gente elimina e ele acaba terminando a pós mais cedo do que os outros. Então... É uma, uma das novidades para o Nepuga 2021, então já estou contando aqui ó, antecipadamente para vocês. Tá? Que legal! Estamos sabendo em primeira mão, primeira basicamente. Mão, dos primeiros, hein? Olha só. Então, vocês podem no site, tem, o no nosso site tem lá a parte de curso de extensão universitária, e é só clicar ali com todos os cursos que você, graduando, pode participar. E todos certificados com reconhecimento do MEC, porque a gente é uma faculdade também, né? Uhum. Então isso é importante. Sim. Isso é importante. Então, então eu joia, agradeço a todos. Que participaram. Muito obrigada. Eu também agradeço a todos que participaram, quiser abrir os comentários aí, agradeço a todos. E olha, sucesso uhum. para você, para as suas turmas aí, e vou esperar é. nós aqui, ó, no nosso congresso em 2021, hein? Pode deixar, isso vai ser muito bem estimulado pela coordenadora aqui <risos> para ano que vem. Ótimo. Um abraço, doutora. Então, bom trabalho. Muito obrigada. <risos> tchau, tchau. E você me manda depois das lives. Você deu é um jeitinho de. Manda já. Mandar, tá bom? Falou tá então. Bom, abraço. Então. Tchau, tchau, um Adela. Tchau, tchau. Tchau, gente.